Olá! No tutorial anterior, verificamos como criar, formatar e salvar o um mapa conceitual. Agora veremos de que outras maneiras eu posso uh, salvar esse mapa ou exportar para que formatos para facilitar o uso ou diversificar o uso nos meus materiais didáticos. Então, a primeira maneira que eu gosto muito de utilizar é exportar o mapa como um arquivo de imagem. Então vou aqui, Arquivo, exportar CMAP como Arquivo de Imagem, Abra a janela para mim marcar em que pasta que eu quero que essa imagem eh, fique, o nome, conf conferir aqui o tipo da extensão da imagem, JPEG ou PNG evitem map então jpeg aqui salvo, vou deixar em meus documentos mesmo, salvar é, já existe eu vou substituir está salvando e dá o aviso que o mapa, é, mapa conceitual foi exportado com sucesso para o formato jpeg e depois eu posso ir lá verificar a imagem na pasta que salvei então essa imagem eu posso utilizar em apresentações eu posso utilizar em arquivos de texto eu posso usar, utilizar em sites é, onde for necessário outra forma é exportar o mapa como no formato pdf transformar ele num arquivo pdf que aí não, não pode ser alterado da mesma forma eu digo lá que eu quero exportar ele vai abrir a janela aqui mapa conceitual, olha a extensão do arquivo, só para conferir, então pdf, salvo, está salvando e dá o aviso que foi exportado com sucesso para a extensão pdf, então duas maneiras, eu exporto o arquivo do Cmap Tools, que é editável, não é prático no caso assim de utilizar em apresentações e textos, não tem nem como, para outros formatos, eu posso também transformar esse mapa aqui, que eu já organizei ele antes. Já coloquei aqui links para sites, link para apresentações, aqui também sites, fotos, outros mapas. Então, eu posso salvar esse mapa aqui, com todos esses recursos, como uma página. Então, com, uh, uh, um arquivo HTML. Então, eu vou exportar o mapa, exportar mapa para página web. O cuidado que eu tenho que ter é exportar esse mapa, é colocar uma pasta, que eu já criei uma pasta na área de trabalho, no caso, mapa conceitual. Vocês podem dar o nome da pasta de acordo com o nome do conteúdo do mapa. Vou... Aqui já tenho, no caso, um mapa conceitual. Confira o nome. Eh, nome de arquivo, sempre é interessante deixar minúsculo, evita eh, colocar acentuação, cedilha. E quando for mais que uma palavra, una por, com o um underline. Confere aqui HTML, então, e manda salvar. Ele me avisa que já existe, que antes eu tinha feito o teste. Pergunta se eu quero substituir. Sim. Exportou, então foi exportado para o formato eh, HTML. Então esse mapa aqui, agora nós vamos verificar, eu salvei na área de trabalho, criei a pasta, confiram que ele traz, no momento que eu salvo o mapa, exporto ele para extensão HTML, para dentro da pasta onde eu indico para salvar, ele leva todos os recursos que eu utilizei, naquele mapa, então os outros mapas, imagens, ele traz aqui e salva o arquivo em html, então vamos abrir o arquivo html aqui do nosso mapa, e aqui está, então a partir daqui como se tornou um recurso, digamos, hipermediático, porque tem o um link aqui para vários, vários conteúdos em vários formatos, e eu, li, eu vou para o link e volto sempre aqui para o meu mapa então vamos ver aqui, ó, uma maneira de sintetizar conteúdos é como através um mapa, no caso aqui o mapa está em imagem, ó, no formato imagem abriu, se eu quisesse dar uma aula sobre como utilizar os tablets estaria aqui toda uh, a síntese do tema nesse mesmo formato nós temos aqui também o um mapa conceitual exportado para o formato de imagem sobre políticas públicas de IAD. Então, numa imagem aqui, numa tela, eu tenho a síntese de todas as políticas públicas que regem a EAD no Brasil. Eu poderia dar toda a aula só a partir desse mapa. Claro que aqui eu não coloquei os links, mas também poderia colocar o link para cada lei, decreto, cada política pública citada aqui. Posso colocar imagens, como no caso aqui eu quero saber quem é o Joseph Nova, que foi quem inventou os mapas. Tem uma imagem dele, tá aqui. Volto. Aqui eu tenho uma apresentação, uma aula sobre mapas conceituais que eu linkei. Aqui, ó, abre a janela para mim abrir este arquivo. Não vou, ou poderia fazer o download também. Não vou abrir porque vai demorar um pouquinho e é uma apresentação sobre os temas. Nesse link aqui, nesse conceito sobre, soft, sobre software, sobre o software Semap Tools, eu coloquei dois links. Um para o site do Semap Tools, onde eu posso ir lá buscar informações e fazer o download do programa, que já coloquei no material para vocês. Então, volto. E o outro link. Eu tenho que clicar aqui na imagem é o vídeo tutorial o primeiro vídeo que já está no youtube então eu coloquei o link aqui então vai direto lá pro primeiro tutorial que vocês já estudaram anteriormente então volto um pouco lenta a internet vou voltar para não demorar e estou aqui novamente é, com o mapa e assim eu posso continuar é, dando, trabalhando uma aula, discutindo, mostrando, indicando, aí eu planejo todas as atividades que eu quero. A partir do, do, da imagem do mapa, eu linco e volto. Estou com todos os materiais à mão, no caso, e só vou e volto, me movimentando aqui como se fosse um site. Então, essa é uma sugestão também de como utilizar os mapas conceituais como material didático. Obrigada e até uma próxima.